Que baita quarta-feira a gente teve hoje, hein? Caramba, estou até cansado de tanto trabalho. Mas disposto para dialogar com vocês. Vocês são o meu leitmotiv. Eu gosto de provocar vocês. E vocês estão respondendo pouco. Eu ficarei mais contente ainda se vocês participarem mais desse nosso... Diálogo, que afinal de contas é um diálogo. Eu quero que, deve, deveria ser um diálogo. É, chamem aí seus amigos, vamos começar a. É, estamos ao vivo, né? Então tem que correr aí para reunir o maior número de gente possível, né? Nós temos aí o canal do YouTube, inscreva-se no YouTube, inscreva-se também. No WhatsApp, tá, todas as instruções estão na, na página né, de como fazer isso. Persiga a gente no eh, eh, Facebook, no, no Instagram. Também precisa se inscrever no, no Instagram. Né? Enfim, estamos eh, em todas as mídias e precisamos de você, precisamos da ajuda de você a colaboração sua, assinando a revista, colocando lá uns trocados para a gente, que esses trocados, somando, vai dar para a gente sustentar esse esforço de fazer essa revista que estamos oferecendo a vocês. Pelo menos uma coisa eu garanto para vocês, tudo que nós falamos aqui é verdade, checada, confirmada. E nesse mundo asiago, em que temos um, um novo governo já diplomado, que vai ter que resolver problemas que eu duvido muito que eles estejam preparados para resolver. grande problema brasileiro se chama... Um dos grandes problemas, né, porque são tantos nossos grandes problemas. Um dos grandes problemas se chama a desigualdade. É realmente impressionante. E em todos os setores da atividade humana, a desigualdade aqui do, do brasileiro é, é brutal. Vou tomar, assim, a, a alguns exemplos, né? Na, na administração da União, né? nos poderes da União. Enquanto um juiz custa 48,5 mil... 48 mil e reais, veja você, por mês... Como média, é o que ele custa para a União. Um funcionário, reles funcionário público, é, tem como custa, como média mensal para a União, 6 mil reais. Pode uma coisa dessa? Não? E veja você. O, o Congresso aprovou, aí na calada da noite, né, um aumento de 16,8% para o salário dos magistrados. Esses que ganham 48 mil, que custam 48 mil. A, a, só de aumento, eles vão ter mais 5 mil reais. Esses 16% de aumento para os o, o, o, o supremos juízes é de 5 mil reais. Ou seja, ele vai ter de aumento né, a média de salário do, do baixo escalão do pessoal miúdo. Do, do coisa. É, é, não é um absurdo isso? Você vai na, nas empresas, isso também se repete. Né? E, e o salário, a diferença de salário do, do alto escalão e do pessoal de fábrica, digamos assim, de pessoal miúdo, é de 34 vezes. Diferença de salário entre o alto escalão e o baixo escalão é 34 vezes. Sabe quanto é na Alemanha? Cinco vezes. A Alemanha é um país civilizado, ó. E... e, e, e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, 11 vezes, que é um país de, de graves injustiças, de graves diferenças sociais, onde a, a pobreza é, é marginalizada, a diferença entre o mais alto salário e o mais baixo salário é de 11 vezes. Na Alemanha, um país civilizado, 5 vezes. Na, nos países escandinavos também, cinco vezes. Na Argentina, quinze vezes. No Brasil, 34 vezes. E veja o seguinte, isso nas pessoas que estão muito bem empregadas. Nós falamos dos funcionários públicos e falamos das empresas pessoal que está lá, empregado estável nas empresas. Mas nós temos, com esse negócio de precarizar a, o trabalho, precarizar a economia, é, é, a, a avalanche neoliberal sobre a economia e sobre o trabalho, né? o que está acontecendo? Botou 30 que quanto? Mais de 30 mil, 36 milhões de pessoas, 36 milhões de pessoas na informalidade. Né? Que é, se a gente não tem mais trabalho, e vai se virar, né? vai fazer bico, vai vender, vai fazer tricô, vai fazer bordado vai pintar a parede, vai fazer eh, cuidar do um jardim de madame, vai ser motorista, vai, vai para o Uber para ganhar 10 reais por corrida. O negócio... Né, é, a precarização total levou 38 milhões de pessoas para a informalidade. Além do, das pessoas que estão no trabalho informal, tem muita gente que está... É, regredindo. Assim, o, o casal que tinha independência, morava so, sozinho, longe do papai e da mamãe, do sogro e da sogra, né, agora estão indo morar com seus pais ou com seus sogros e sogras. Estratégia de sobrevivência. Dinheiro não dá mais para pagar aluguel ou nem para pagar a prestação da casa volta para a casa do papai e da mamãe e aí dividem as despesas para poder chegar com dinheiro no fim do mês. E dificilmente chega. Olha, nesse período de neoliberalismo, a pobreza está crescendo de um milhão de pessoas por ano. Isso é coisa do IBGE, que é a instituição mais séria que tem no Brasil, é que faz o, o censo e que faz a pesquisa contínua domiciliar permanentemente, verificando o estado de vida e o estado social da, da, da, da população brasileira. Um milhão de pessoas a mais por ano. É, é uma coisa incrível. A miséria hoje... O, o, o pobre, que, que aumentou, recebe R$ reais por mês. Tem gente... a pobreza está sobrevivendo com R$ reais por mês. Veja que nós falamos de salário de R$ 48 mil, né? e o pobre está sobrevivendo e quantos são esses pobres sobrevivendo com menos de 500 reais por mês? Menos de 500 reais por mês. Né? Esses pobres já são 17 milhões. Isso diz o IBGE. Eu tirei essas anotações das pesquisas do IBGE. Então como é que nós vamos tirar essa gente da pobreza? Esse é que é o grande problema que nós temos que ajudar a encontrar. Temos que formular um projeto de Brasil, um projeto de desenvolvimento que priorize o povo, que priorize as pessoas, que priorize gente, não o dinheiro, não, não os altos salários dos magistrados. Nós temos que resolver essa grande diferença, sim, sem resolver essa grande disparidade, nós não vamos conseguir fazer uma democracia. Por quê? Porque todo o dinheiro vai para os ricos. Nunca soará nada para ir para os pobres. É isso que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que fazer um projeto nacional que nos leve a, a, a um país... Não tão desigual, oh, equipe, sejamos pelo menos com 5%, como é que cinco vezes de diferença entre o rico e o pobre vai estar muito bom. Caramba, dialogue conosco, se inscreva no Instagram, se inscreva no YouTube, se você perdeu um pedaço disto aqui, Está lá no YouTube, permanentemente, nós vamos deixar no nosso canal do YouTube todas as nossas conversas. Vocês podem chamar os amigos e ver qualquer uma delas, a de ontem, a de amanhã. Vai estar tá tudo gravado lá no nosso canal do YouTube. É só se inscrever. Se inscreva também para receber nossas mensagens no zap, zap né no Instagram. Curta a gente no, no Facebook. E não deixe de ler a nossa série, que está sendo publicada né, um pouco por vez, aí, as matérias que identificam cada um dos membros desse novo governo e o que eles pensam, o que eles querem fazer com o teu país. Boa noite.